Eu tenho uma responsabilidade que outros não têm, que é de representar os portugueses, milhares, se não milhões, que estão insatisfeitos neste país. E uns deles envergam hoje esta t-shirt. E se eu não estivesse ao lado deles, não seria o político que sou. E se eu não estivesse ao lado deles, não me sentiria bem. Pistola, o, tiro, o Movimento Zero não foi criado por nós, quis falar, o Movimento Zero nós, mas colocámos-nos ao lado dele. Numa investigação que durou um ano e meio e que traz uma colaboração jornalística inédita, entramos no submundo das redes sociais das forças de segurança. Ele